Here it comes, Boom Bem-vindos ao vídeo mais demorado para fazer na história do Boom Chocoloca. Foram muitos dias, vocês devem ter percebido que faz uns 10 dias que eu não coloco um vídeo novo no canal. O motivo é esse vídeo de hoje, porque a pesquisa dele deu muito trabalho. Eu não sabia que daria tanto trabalho que não teria nem feito. <risos> o que é o vídeo? Eu tinha feito um vídeo, dois ou três vídeos atrás, com companheiros de time que fizeram 40 pontos no mesmo jogo. Então eu tive a ideia de fazer a pesquisa de trios que conseguiram pelo menos 30 pontos no mesmo jogo. E eu achava que seriam poucos. Realmente, eu achava que eu ia finalizar essa pesquisa facilmente. Eu achei um artigo na internet que mostrava 14 jogos onde trios tinham conseguido, cada jogador, pelo menos 30 pontos num jogo. Eu achei meio suspeito o artigo, achei que talvez estivessem faltando algumas informações. Eu desconfiei de alguns jogadores ausentes, então eu pensei na época de Will Chamberlain, no, no Los Angeles Lakers, quando tinha, o time tinha Jerry West, Elgin Baylor, Gale Goodrich, Happy Hairston. Fui atrás e descobri um jogo onde teve um trio com 30 pontos. E foi ali que eu percebi que o artigo não estava completo. Então eu comecei a procurar por conta própria. E depois de pelo menos, vai, umas 20 horas acumuladas de pesquisa aí ao longo desses últimos dias, eu encontrei mais 18 ocorrências, incluindo uma de playoffs, somada às 14 daquele post, então nós temos 32 ocorrências de trios, onde cada um dos jogadores ultrapassou, chegou ou ultrapassou a marca de 30 pontos em uma partida. São todas as ocorrências da história da NBA? O pior é que provavelmente não. Eu vou mostrar para vocês a amplitude de jogos que eu pesquisei. Eu pesquisei todos os jogos da NBA até a temporada 62, 63, todos esses estão cobertos. Desde então, desde 63, 64, eu vi todos os jogos em que pelo menos um dos, times, um dos times passou de 140 pontos na partida. E eu também vi todos os jogos de todos os times da história da NBA que tiveram pelo menos 118 pontos de média em uma temporada. Então todos os jogos da temporada de cada um dos times que teve mais de 118 pontos de média. Além disso, eu pesquisei todos os trios que eu suspeitava que pudessem ter conseguido também, como eu falei do Will Chamberlain e tantos vários outros. Mas enfim, tem lacunas nessa minha pesquisa. Por exemplo, um jogo que o time fez menos de 140 pontos com um trio improvável de 1963 para cá em um time que teve menos de 118 pontos por jogo de média. Possivelmente existem outras ocorrências, mas eu precisei encerrar minha pesquisa, porque depois de, sei lá, 10 dias fazendo isso, possivelmente esse vídeo nunca mais ia sair. Então vamos lá, para as 32 ocorrências de trio de jogadores, onde cada um ultrapassou os 30 pontos em um jogo. A primeira ocorrência, com certeza, na história da NBA, pois, que nem eu falei, eu procurei todos os jogos, foi em janeiro de 1960, St. Louis Hawks e New York Knicks, Clyde Lovellette, 39 pontos, Cliff Hagan, 32 pontos e Bob Pettit, também 32 pontos, somando 103. Dia 5 de janeiro de 61, na temporada seguinte, Syracuse Nationals perdeu para o Philadelphia Warriors, Dick Barnett fez 34, Dolph Chase fez 33 e Hal Greer fez 31, somando 98. Pelo Philadelphia Warriors, Will Chamberlain fez 56 pontos e pegou 26 rebotes nesse dia. Pouco menos de um mês desse jogo, o Centenário Royals perdeu por um ponto para o Philadelphia Warriors. Wayne Embry marcou 37, Jack Twyman 32 e Oscar Robertson 31. Cada um deles também pegou pelo menos 10 rebotes. Um ano depois, 2 de março de 62, os Knicks perderam para os Warriors por 169 a 147. Rich Guerin fez 39, Willie Knowles 33 e Cleveland Booker 31. Sabem que jogo é esse? É o jogo em que Will Chamberlain marcou 100 pontos. Exatamente, nesse jogo histórico, três jogadores dos Knicks passaram da barreira dos 30 pontos. Vai para dezembro de 65, um jogo entre Baltimore Bullets e Detroit Pistons. Kevin Lowry fez 35, John O fez 34 e Red Kerr, que eu fui incapaz de achar uma foto dele a camiseta do Baltimore Bullets, fez 30 pontos na partida. Vamos para o início da temporada 69-70 e num jogo entre Baltimore Bullets e San Diego Rockets que foi para a prorrogação... Mike Davis marcou 40, Gus Johnson 30 e Earl Monroe também 30, somando obviamente 100 pontos do trio. Em fevereiro de 70, em uma vitória do Atlanta Hawks em cima do San Diego Rockets mais uma vez, Walt Hazard fez 38, Joe Caldwell fez 32 e Lou Hudson fez 30, somando mais uma vez 100. Pula para fevereiro de 72, o time dos Lakers perdeu para os Pistons por um ponto na prorrogação, Jerry West fez 37 pontos, Gil Goodrich 32 e Will Chamberlain, 30. Pelo time dos Pistons, Dave Bing, 33, Bob Lanier, 31 e Jimmy Walker, 27. Então faltaram três pontinhos para ter uns dois trios do mesmo jogo. Janeiro de 79, Kansas City Kings derrotou o Washington Bullets por 142 a 128. Oris Burtson marcou 39, Phil Ford, 33 e Scott Wedman, 33, somando 115 para o mesmo trio. Na mesma temporada, dois meses depois, os Knicks perderam para os Bulls por 5 pontos em duas prorrogações. Earl Monroe fez 34, Ray Williams também fez 34, vindo do banco de reservas, e Toby Knight, prazer, 30 pontos no mesmo jogo. Janeiro de 1980, um jogo de 4 prorrogações entre Cavs e Lakers, Mike Mitchell fez 34, Dave Robbish 32 e Randy Smith 31. Nesse jogo, o Abdul-Jabbar acabou com 42 pontos, 17 rebotes, 7 assistências e 8 tocos, ele flertou com um quadruplo duplo. Dezembro de 81, os Warriors perderam para os Sixers por 7 pontos, Bernard King marcou 35, World B-Free 33 e Purvis Short, do banco de reservas, marcou 30. Vamos para janeiro de 83, e é a primeira de três aparições desse trio do Denver Nuggets, em uma vitória em cima do Seattle Supersonics, Kiki Van Der Weck fez 35, Alex English fez 34 e Dan Issel fez 32, somando 101 pontos. 16 dias depois, 27 de janeiro de 83, os Spurs venceram os Pacers por 143 a 138, Horace Gilmore fez 39, George Gervin 37, Mike Mitchell 33, somando 119 pontos do trio. 13 de dezembro de 83, o jogo com a maior pontuação na história da NBA, Piston 186, Nuggets 184, em 3 prorrogações, Azeia Thomas 47, John Long 41 e Kelly Tripucka 35, essa é a maior soma que vocês vão ver nesse vídeo, 123 pontos no total. Na mesma temporada, em março de 84, o mesmo Denver Nuggets perdeu para Houston Rockets, Kiki Van Der fez 33, Alex English 32 e Dan Issel 30. Por fim, nos Playoffs de 84, o mesmo trio agora em outra ordem, em uma vitória dos Nuggets em cima do Utah Jazz, Dan Issel fez 33, Wandelweg 32 e Alex English 31. Pula para a temporada 87-88, o Supersonics venceu o Kings por 133 a 130, Dale Ellis marcou 37, Xavier McDaniel 31 e Tom Chambers 30. Janeiro de 89, Golden State Warriors vence o New York Knicks 133 a 119, Winston Garland, o pai do Darius Garland, do Cleveland Cavaliers, fez 31, Mitch Richmond, 31, e Chris Mulley, 30. Agora Winston Garland sai dos Warriors e entra Tim Hardaway para formar o trio TMC, que vai aparecer duas vezes seguidas agora na sequência. Em janeiro de 91, contra os Nuggets, Hardaway fez 34, Richmond 33 e Mulley, 30. Em fevereiro de 91, em uma derrota para Orlando Magic, Hardaway fez 35, Chris Mullin 31 e Mitch Richmond 30. Alguns dias depois, dia 7 de março, o Indiana Pacers venceu o Denver Nuggets por 20 pontos. Reggie Miller marcou 33, Vern Fleming fez 31 e o holandês gigante Rick Smith mais 31. Vamos para 1996, em uma vitória do Bulls em cima dos Lakers na prorrogação. Scottie Pippen fez 35, Tony Kukoc 31 e Michael Jordan 30. Mas o cestinha dessa partida? foi o Nick Van Exel, do Los Angeles Lakers, com 36. Aliás, Tony Kukoc veio do banco nessa partida. Jogo histórico em 97, entre Blazers e Suns, o jogo foi a 4 prorrogações, e pelo lado dos Blazers, Azair Ryder com 35, Brian Grant com 34 e Arvida Sabones com 31, somaram 100 pontos no jogo. Fevereiro de 2010, Houston Rockets e San Antonio Spurs, placar baixíssimo, 109 a 104, mesmo assim, o Rockets conseguiu 3 jogadores com 30 pontos, Kevin Martin 33, Aaron Brooks 31 e Luiz Escola 30, somando 94, esse é o placar mais baixo que vocês vão ver nesse vídeo, só 15 15 pontos vieram de outros jogadores que não esses três dos Rockets. Em março de 2011, o Big 3 do Miami Heat fez 30 pontos em cima do Houston Rockets, 33 pontos de LeBron James, 31 pontos de Chris Bosh e 30 pontos de Dwayne Wade, e todos eles pegaram pelo menos 10 rebotes no jogo. Vamos para março de 2012, OKC venceu o Phoenix Suns por 115 a 104, e o Big 3 de OKC conseguiu 30 pontos, 31 de Russell Westbrook, 30 de Kevin Durant e 30 de James Harden, vindo do banco de reservas, e o Serge Baca acabou esse jogo com 18 pontos e 20 rebotes. Primeiro de abril, e não é mentira, de 2015, OKC perdeu para o Dallas Mavericks, e eu digo que não é mentira, porque o cestinha foi Anthony Morrow, com 32, Russell Westbrook teve um triple-double de 31 pontos, 11 rebotes e 11 assistências, e Ennis Kanter também fez 30 pontos. O Anthony Morrow, Vindo do banco de reservas, o time obviamente estava sem Kevin Durant nesse dia. Dezembro de 2015, quatro prorrogações no jogo entre Chicago Bulls e Detroit Pistons, 43 pontos para Jimmy Butler, 34 para Derrick Rose e 30 para Paul Gasol, somando 107 pontos na derrota de Chicago. Vamos para março de 2019, novamente o Chicago Bulls, num jogo de quatro prorrogações, mais uma vez em uma vitória em cima dos Hawks. 47 pontos para Zach Lavin, 31 para Otto Porter Jr. e 31 também para Laurie Markkinen. Penúltima ocorrência encontrada, um jogo que foi para a prorrogação e o Miami Heat derrotou o Atlanta Hawks por 135 a 121. 36 pontos de Kendrick Nunn, 34 de Duncan Robinson, 30 de Bama Adebayo em um triple-double. E o Jimmy Butler também conseguiu um triple-double no mesmo jogo, mas não chegou a 30 pontos. Esse foi o jogo que o Cho Young fez que... It's over! para as câmaras e desde aquele momento até o final o Miami Heat fez 22 pontos seguidos até o final da partida e a última ocorrência em contrata Clippers e Knicks 135 a 132 em janeiro de 2020 34 pontos para Montrose Harrell vindo do banco 32 para Paul George e 32 para Lou Williams também vindo do banco é o único jogo de toda essa lista que dois jogadores vieram do banco era isso. Então, esses foram os 14 trios que eu encontrei nesse artigo na internet. Os 18 que eu encontrei pesquisando manualmente, total de 32. Existem algumas curiosidades, por exemplo, Kevin Durant, Kerry Irving e James Harden. Os três nessa temporada têm média de quase 30, quase 30 pontos por jogo, porém, eles só jogaram sete partidas juntos e até agora não conseguiram, mas tá com cara de que vai acontecer algo mais. Clay Thompson, Kevin Durant e Stephen Curry nunca conseguiram 30 pontos os três. Dois deles e um quase lá. Aconteceu várias vezes, mas os três com 30 pontos no mesmo jogo não aconteceu. E a gente tem algumas histórias legais aqui que eu anotei, como por exemplo, tem um jogo que o Denver Nuggets tinha um jogador de 37, 32 e 29. E o San Antonio Spurs, um de 43, 31 e 29. Ou seja, os dois times ficaram a um ponto de conseguir um trio no mesmo jogo. Temos esse jogo aqui, onde o New York Knicks teve Stephon Marbury com 41, Eric Curry com 33, Jamal Crawford com 29 e Channing Frye com 26. Ou seja... Faltou um pouquinho para talvez ter quatro jogadores com 30 pontos na mesma partida. Enfim, vocês não têm noção de quantas vezes eu bati na trave assim, deu para curar e dar tararã, tararã, 37, 33 e 29, e eu fazer, eu ah, acredito, quase encontrei mais um. Mas é isso. Esse foi o vídeo mais trabalhoso de se fazer na história do Bunchacalá, o mais demorado com certeza, exceto os vídeos sei lá que eu viajei para fazer, estilo vlog, que obviamente demoraram mais. Mas dos vídeos de escritório, esse foi o vídeo mais namorado. Então, por favor, deem like nesse vídeo. É a primeira vez que eu peço isso. Às vezes eu peço pra vocês se inscreverem. desta vez eu peço pra dar like. Pra valorizarem esse vídeo. Porque deu trabalho. Valeu. Até o próximo. <risos>